Fórmula Imune, 90 cápsulas. Imune Formula é um produto que vem conquistando os corações dos consumidores de produtos NSP há muitos anos. Em cada cápsula deste suplemento dietético, você encontrará cogumelos medicinais chineses bem conhecidos, como cordyceps chinês, grifol encaracuado, cogumelo meitac e pelipor lacado, cogumelo reishi. A composição é complementada com beta-glucanos da levedura sexaromis cerevisiae, arabinugalactan de larício e colostro. Cada componente deste produto resistiu ao teste do tempo. A humanidade tem usado substâncias naturais para manter a saúde desde os tempos antigos. Todos os componentes deste produto foram testados pela NSP. Autenticidade, não falsa. Eficiência, presença de substâncias ativas na quantidade adequada. Pureza, ausência de impurezas e contaminantes. Importante, a NSP garante a pureza e potência de cada produto. É possível substituir matérias-primas caras por outras mais baratas e de baixa qualidade. Mas não no NSP. NSP garanta mais alta qualidade e eficiência. Cordyceps sinensis é um cogumelo do Planalto tibetano. Cordyceps é especialmente valorizado pelos especialistas em medicina chinesa, que a classificam como uma das quatro substâncias essenciais e a chamam de erva mágica do Tibete. Cientistas de todo o mundo estão exigindo provas da eficácia do Cordyceps em situações específicas. O trabalho no estudo das propriedades do Cordyceps continua. A atividade antimicrobiana do Cordyceps foi comprovada com precisão, está associada à sobrevivência do Cordyceps em condições naturais. Cordyceps produz e acumula substâncias antimicrobianas que o ajudam a sobreviver em um ambiente natural agressivo. Sabe-se precisamente sobre o acúmulo de nutrientes valiosos no Cordyceps. Isso também se deve às duras condições de sua sobrevivência na natureza. No que diz respeito ao efeito da potência estimulante e aos efeitos do afrodisíaco. Cordyceps é chamado de Viagra para dois. Há uma opinião forte e uma alta popularidade do Cordyceps, especificamente para harmonizar as relações sexuais e melhorar a qualidade do sexo. O que se sabe com certeza e não existe comprovação é o sucesso no esporte dos atletas chineses, que mostram consistentemente os melhores resultados. Não desenvolveremos o tema do doping aqui. Acrescentamos apenas que viver em condições adversas, altas montanhas, falta de oxigênio e nutrientes, contribui para que o Cordyceps acumule substâncias valiosas em si. Pessoas que procuram produtos de saúde há milhares de anos os encontraram em Cordyceps. Grifola encaracolado é bastante conhecido como cogumelo maitake, que também é especialmente valorizado na medicina chinesa. Pode ser encontrado no Japão e na América do Norte, crescendo nos tocos de árvores nativas. O nome de maitake significa cogumelo dançante em japonês. De fato, a tampa do cogumelo lembra muito os babados dançantes costurados a uma saia fofa. No sudeste da Ásia, este cogumelo é altamente valorizado por seu sabor único e notável poder de cura. Os polissacarídeos contidos no cogumelo maitake estimulam os macrófagos. Os macrófagos são células assassinas no sistema imunológico. O cogumelo Maitac coloca os macrófagos em alerta total. Os ácidos triterpenos contribuem para a melhoria dos vasos sanguíneos. A adenosina, que também é encontrada nesses cogumelos, reduz o risco de trombose. Os compostos esteroides têm um efeito na melhoria dos níveis hormonais. Como você sabe, todos os hormônios produzidos pelo nosso corpo são de natureza esteroide. Portanto, esses cogumelos ajudam as mulheres a lidar com as manifestações negativas da síndrome pré-menstrual. E também com ondas de calor na menopausa, devido à estabilização do fundo hormonal. Ganoderma lucidum é um famoso cogumelo reishi. Este é outro ingrediente na fórmula imune que vem da medicina chinesa. Os chineses a conhecem como lingzhi há milhares de anos e muitas vezes se referem a ela como a planta da imortalidade. Ajuda a combater o envelhecimento prematuro, especialmente efeito benéfico na pele e no fígado. Ativa a resposta imune. Tem um efeito harmonizador no sistema nervoso, pois ativa a produção do hormonio da felicidade no corpo. Ajuda a combater a obesidade e normalizar os níveis de açúcar no sangue. Ajuda a melhorar os parâmetros sanguíneos, em particular a saturação de oxigênio. Ajuda a normalizar a pressão arterial, baixar os níveis de colesterol, previna a formação de coágulos sanguíneos. Promove a mobilização dos recursos do corpo, que são demandados durante o estresse físico e psicológico, com estudo intensivo, bem como durante as epidemias sazonais. Os beta-glucanos são considerados pela ciência moderna como uma das mais importantes substâncias produzidas por fumos. Eles são usados em medicina, cosmetologia e indústria de alimentos. Eles têm propriedades imunomoduladoras, anti-infecciosas e antidiabéticas. Afeta o nível de colesterol no sangue, normalizando-o. Melhorar a composição de lipídios no sangue. Proteja o corpo da penetração de vírus e microorganismos organismos patogénicos. Ativa o crescimento de tipos de bactérias probióticas, saudáveis. Arabinogalactan é um biopolímero macromolecular de polissacarídeos. É metabolizado pela flora intestinal. Produz ácidos graxos de cadeia curta. Tem uma alta atividade biológica geral, hepatoprodutora, antimutagênica. Capacidade gastroprotetora, Tem efeito gastroprotetor e antimicrobiano moderado contra certas bactérias. Os arabinogalactanos são imunomoduladores que ativam o sistema retículo endotelial e aumentam o índice fagocitário. Foi estabelecido que a eficiência da formação de macrófagos, em comparação com a equinácea, no arabinogalactano é quase duas vezes maior. Estimula a imunogénese. Ativa outro ramo do sistema imunológico humano, o sistema complemento. As pessoas que tomaram arabinogalactano experimentaram melhorias na saúde física e emocional. O arabinogalactano também estimula o crescimento e a atividade da microflora intestinal normal, sendo alimento para bifidobactérias e lactobacilos, probióticos. Possui alta atividade membranotrópica, proporcionando entrega direcionada. Assim, o arabinogalactano é um polissacarídeo natural único que possui um valioso propósito alimentar e de saúde, atividade biológica multifacetada. O colostro neste produto é o leite excretado pela vaca nas primeiras horas após o parto. O colostro é muito popular no mercado nutracêutico há cerca de 20 anos. Todos os mamíferos nascem pequenos, indefesos e sem um sistema imunológico maduro. O ambiente os cerca com o que pode, incluindo a microflora patogénica. É o primeiro alimento, colostro, que fornece a proteção necessária material de construção para o crescimento e desenvolvimento. Na verdade, o colostro é o que fornece proteção e processos vitais. Obviamente, um nutriente tão valioso deve ser usado para apoiar a saúde dos adultos. A capacidade do colostro de restaurar as funções protetoras do corpo, nutrir intensamente os órgãos que trabalham e aumentar as reservas de energia é conhecida e testada repetidamente. O primeiro alimento dos mamíferos é um excelente exemplo de quão poderoso fator de proteção nosso alimento pode ser. Combinados na fórmula imune, esses ingredientes exclusivos trabalham juntos sinergicamente para melhorar a saúde geral e apoiar nossas defesas imunológicas naturais. A fórmula imune é perfeitamente combinada com vitaminas e minerais NSP, com clorofila, microflora útil. A imuneformula está incluída no Strong Immunity Kit. Saúde para você em qualquer estação do ano, por muitos anos.